Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui na minha cozinha com a minha juicy, a centrífuga de frutas, né, que faz trás suco de frutas inteira. Porque <risos> eu fiz um vídeo colocando cana de açúcar aqui para tirar o caldo de cana. Porém, era aquelas canas fininha usada na na indústria de álcool, né? Uma cana que ela é duríssima, galera. E muita gente falou assim: "E cuidado que é perigoso, cuidado que pode queimar". É, talvez se você usasse um outro tipo de cana, aquela cana que geralmente tem em casa, seria melhor. Então, eu consegui, ó, vou pegar aqui para vocês, eu consegui a cana, já fazer aquele foto de capa. Então, hoje eu vou colocar a cana caiana, que é uma cana... É, bem macia, bem mais macia, né? Do que aquela outra que eu usei no outro vídeo. E vamos ver o que vai acontecer. Se vai sair mais caldo, se a centrífuga aqui vai reclamar menos, né? Se vai conseguir, né? Se eu vou conseguir um caldo de cana aqui de uma, de uma maneira mais fácil e menos perigoso de queimar a minha juice ou de acontecer alguma outra coisa, né, galera? Você viu que na caninha pequenininha foi um pouco difícil. Saiu, consegui tirar. Né, mas vamos ver o que vai acontecer agora. Então, deixa aquele like, já se inscreva no canal se não for inscrito, já deixa seus comentários, deixa sugestões <risos> e bora lá ver se eu consigo beber caldo de cana com a minha Juice aqui. É, com outro modelo de cana, né? Com outro estilo de cana, cana mais grossa e mais macia. Vai lá então, vamos pro vídeo aí, galera. Eu descasquei a cana é né, para ficar mais fácil. Que a, a casca não tem jeito, a casca de cana é dura. Agora eu vou colocar aqui o meu reservatório, né? E vamos ver aqui a buenda o que vai acontecer. Se realmente eu vou conseguir extrair o caldo hoje, né? Se com a cana macia dá certo. Porque a cana dura deu, mas foi bem pouquinho. Já vou ligar aqui a DC. Ó, E bora extrair, hein? Aí galera, o resultado é esse aqui ó, o caldo de cana realmente sai, olha, deu caldo aqui, ficou até, ficou até bem verdinho mais do que a outra, ó. mas é bem trabalhoso, não compensa usar sua centrífuga para tirar caldo de cana não, sai e solta ó. Mas é muito gasto de força, muito gasto de energia, é muito lento, ela embucha demais aqui, por isso que não vai, ela resseca. Vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu tirar a tomada dessa segurança, ó, como que fica, ela embucha. Vou abrir o compartimento aqui, para mostrar. A galera fica pedindo para mim fazer esses testes, eu tenho que fazer, né? Ó. Ela seca aqui, galera, ó. O filtro. O filtro da centrífica Ela seca, ó. Ela não joga ali pro, pro compartimento aonde que tem que o, o bagaço. Tá vendo? Ela não vai pra ali, ó. Não vai nada pro compartimento. E fica tudo aqui. Olha como é. Por isso que não dá certo. Ó. Por isso que demora demais. A, a tirar o caldo Esse bagaço aqui Era pra ele ir Lá pro compartimento Do bagaço e não ficar aqui Aí o que acontece? Ele obstrui toda a peneira Da centrífica Aí impedindo de do, Da serrinha lá Cortar a cana E ao mesmo tempo Já coar aqui o caldo Olha, super seco Super seco mesmo Então esse é o motivo que não dá certo ele não consegue jogar o, o bagaço, a fibra da cana fora, né? E aí obstrui todos aqui. Então é isso. Espero que tenha gostado aí do teste. A galera aí pediu, a galera comentou, dizendo que com a cana caiando, uma cana mais macia, poderia dar mais certo. Mas o resultado foi igualmente a, a outra cana de, de açúcar, que é uma cana mais fina e dura. Então, o tipo de cana não interfere aqui na centrífica. Ela não vai dar certo. Ou não vai dar tão certo, né? Consegue fazer, mas é muito lento e não compensa aí extrair o caldo de cana nessa máquina. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa mais sugestões, deixe seus comentários, o é, seu like, compartilhe o vídeo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui!